Laço ou vínculo de alma na mente inferior ou mentalidade carnal é um tipo de apego de energia espiritual que pode afetar seus pensamentos, emoções e comportamentos. É formado quando você tem uma forte conexão com alguém, especialmente se você compartilhou experiências íntimas ou traumáticas com essa pessoa. Laço ou vínculo de alma na mente inferior ou mentalidade carnal pode fazer você sentir que está constantemente pensar na pessoa, mesmo que não queira. Você também pode sentir as emoções ou sensações da outra pessoa como se fossem suas. Laço ou vínculo de alma na mente inferior pode ser saudável ou não, dependendo de como isso influencia o seu bem-estar. Laço de alma saudável pode aumentar sua autoestima, criatividade e alegria. Laço ou vínculo de alma doentio pode fazer com que você se sinta obcecado, viciado, preso ou manipulado por outra pessoa. Para quebrar o laço ou vínculo de alma na mente inferior mentalidade carnal, você precisa primeiro reconhecer seus sintomas e depois tomar medidas para se curar. Algumas dessas etapas podem incluir cortar o contato com a pessoa, bloqueá-lo em todos os contactos nas redes sociais, perdoar a si mesmo e a ela, deixar ir embora qualquer energia ou emoções negativas que te prendam a essa pessoa e criar novas associações positivas em sua mente. Acredita Mano. Por Zé Túbia.